Shalom a todos, estamos em Parashat Kitisa, nossa parasha fala sobre o pecado do bezerro de ouro. É um pecado, um momento muito difícil para o nosso povo. Sobre o que aconteceu? Que tinha parte de idolatria depois de 40 dias que a Shem mesmo falou com eles. Muito difícil o que aconteceu? E hoje a gente vai falar sobre um dos versículos que está escrito sobre esse Passuco. Fala assim: O Passuco. Quando Moshe bem, ele volta e está vendo o que aconteceu, aparentemente muito frustrado, ele vai, ele fala com Hashem, ele fala: Vai achar o Moshe, Hashem vai amar. Moshe volta para Hashem e ele fala: Ana, por favor, Chata amasechata esse povo pecou um pecado grande, enorme. Vê Assula, Remelo e Zahá fizeram idolatria de ouro. Vê Atá e agora em se você vai perdoar para eles, tudo bem. Vim, Aim, se não, me apaga do seu livro que você escreveu. Aqui é muito estranho algumas perguntas. Primeira pergunta se você quer pedir, você falar por favor, você vai falar que eles pecaram um pecado enorme? Vai falar que eles pecaram, estavam é, sozinhos, não estavam com eles, tudo bem? Isso, isso é para defender o povo? Aqui está falando exatamente o contrário. Ele fala que eles fizeram um pecado enorme, assim que você defende o povo, o que por favor... Como alguém pega um advogado para defender o que ele fez. O advogado, em vez de defender, ele vai falar, meu cliente fez coisas erradas, meu cliente pecou. Assim que não defende. A segunda pergunta tem como se fosse uma ameaça aqui. Perdoe para eles, se não me apaga do seu livro. E aí se acha que me apaga seu livro, então ele ia falar não não que eu tanto você não no meu livro por favor não faz isso então vou perdoar O que tem a ver as duas coisas então sobre a primeira pergunta fala um grande rabino comentarista chamava ohev Israel então ele fala ele escreveu assim o livro dele ohev Israel então ele era da cidade de Apta ele fala, a explicação aqui, muitas vezes temos uma tendência de pensar que o pecado, ele traz consequências, que a gente pode castigar a gente. E os mitzvot, eles consequências positivas, que a gente vai dar coisas boas para a gente. Vamos receber presentes. Então a gente pensa que mitzvot traz presentes, a verot traz castigos, punição. Fala o Hevisael. mitzvah vem da palavra de tsevet, quer dizer de ser perto de Hashem. Quando alguém faz uma ação boa, não é o ponto não é que ele vai receber presentes depois, não. O fato de fazer ação boa, ele está sendo ligado com a parte que faz viver ele. Ele está sendo ligado na tomada certa Que dá para ele uma energia boa Ele está sendo ligado que está sentindo Que ele está Uma relação saudável com Hashem Ele está mais equilibrado Ele está numa situação Boa na vida dele Quando ele vai no caminho de Hashem Porque ele está perto de Hashem Fica tsevet, perto de Hashem Sentindo Que está exatamente na estrada correta ele está exatamente equilibrado, ligado com a fonte de vida dele. Quando uma pessoa faz um pecado, uma coisa errada, ele se desliga da fonte de vida dele. Talvez no momento do pecado ele sentiu bem, mas depois sentiu um buraco. Está sentindo uma coisa que ele não está ligado. A alma dele está longe de Hashem. É essa parte de se afastar de Hashem, Fala o Eve Israel, isso é o próprio castigo. E isso é a punição. Que a pessoa vai estar sentindo longe de a gente sozinho. Isso que vai dar para ele a sensação muito, muito difícil. Isso é o próprio castigo. Mas somente se ele está bem sabendo disso. Se ele está é, acordado para o que ele está sentindo. Tem vezes que o pessoal está dormindo. Nem está sentindo nada. Mas normalmente uma pessoa que está acordada, está sentindo, tem uma, uma, um sentimento mais sensível, ele pode sentir. Fez uma coisa mitzvah, ele está ligado. Ele está bem, a alma dele está bem. Ele fez uma haverá, vem da palavra lavó, quer dizer se afastar, aí que ele está mal. É isso, um ponto do mitzvot averot não pensando que mitzvah traz presentes, haverá traz punição. O próprio mitzvá, isso que traz a gente sentindo ligado, haverá sentindo afastado, sozinho. Como que na criação do mundo, cada dia está escrito. Vai o que me que tá tá bem. Uma coisa está escrito que não é boa. Lotov e yot adam levado. Não é bom como a pessoa fica sozinha. E o fato é esse sentimento que uma pessoa faz um pecado e está se sentindo sozinho. Esse buraco e se afastou de Hashem. Isso é o próprio castigo. É isso que fala o, o Balo Loeb Israel, fala aqui. Moshe Rabbein não vem para Hashem e fala que o povo de Israel, o fato é que fizeram um pecado bizarro de ouro. Por favor, não precisa castigar eles. Por quê? Porque já fizeram um pecado tão grave, que eles estão longe de Hashem. Que estão sentindo tão longe, que estão sofrendo disso. O maior sofrimento já receberam, não precisa punir mais. É isso que fala Moshe Rabbeinu, assim que ele tenta evitar outros castigos. Porque só os castigos é para fazer a uma pessoa, especialmente nesse mundo para fazer uma pessoa se acordar, entender se está longe ou perto. Fala Moshe Rabbeinu já, o povo de Israel entendeu, está sofrendo que estão longe de você. Aí tudo bem, dá para entender porque Moshe Rabbeinu, ele falou que o povo pecou. Mas o que ele está falando aqui, se você vai elevar o pecado deles, não fala se você vai perdoar, se você vai elevar o pecado deles, se não, me apaga do seu livro que você escreveu. Qual é o ponto aqui? Para entender isso, vamos analisar. Nossa Torá é a Torá que vem de Hashem. Moshe Rabbeinu isso é só o, o mensageiro que trouxe a Torá. Se é só um mensageiro, por que precisa de escrever ele tantas vezes dentro da Torá? Por quê? Vamos imaginar. Alguém que vai escrever um livro... Sobre um grande doador grande filântropo que construiu hospitais ajudou pessoas grande grande filântropo ele escreva um livro sobre ele mas esse filântropo, ele tinha uma mão direita dele uma pessoa que distribuía o dinheiro para as instituições vai imaginar esse livro é... o que ele é que precisa falar do filântropo? Se quem vai escrever o livro vai falar do mensageiro, desse gabai se fala, dessa pessoa que fazia a inter, intermediário entre as instituições, vai falar muito o nome dele, vai perder tudo. Não precisa falar tanto o nome dele, é somente mensageiro. Quem deu, quem fez tudo, é o filantropo. Aqui também tá na toa parece exagerando, porque está escrito cada mitzvah e mitzvah. Veda Hashem e Moshe Nemo, veda Hashem em Moshe. Por que precisa falar isso? Fala no início. Hashem falou para Moshe os mitzvot. Fala todos os mitzvot. Termina os 103 mitzvot. É isso os mitzvot que Hashem falou para Moshe. Não, a Torá. Mais uma vez, mais uma vez. Por quê? Porque a verdade é a Torá. E não somente um livro de leis e informações. A Torá vem aqui. E vem educar o povo E precisa falar para um ser humano E precisa acreditar que ele pode ser perto de Hashem Um ser humano tem vezes que ele pode se sentindo Tanto longe, tanto eu sou material Eu gosto de coisas materiais, Como posso se aproximar para Hashem? Nunca vão me aproximar para Hashem Não tem nada a ver comigo isso O Shere ele está escrito na Torá, não somente que ele que trouxe os leis de Hashem. Está escrito na Torá aqui para dar um exemplo para cada pessoa e pessoa. Moshe Rabbeinu não nasceu dentro, não cresceu dentro de uma casa de tzadikim. Moshe Rabbeinu cresceu na casa mais impura do mundo. Parou. Ele ficou lá tanto tempo. E depois desse tempo que ele ficou lá, ele chegou, ele cresceu até que chegar no momento que ele consegue falar. Face to face, panim el panim. Junto com a em frente de Shem ele fala como a pessoa que fala com um amigo dele. é isso Moshe Rabbeinu está escrito na Torá. Para esse motivo, para cada pessoa e pessoa. Pode entender do buraco que ele está, no lugar que ele está. Na coisa mais longe do espiritual que ele tá, ele pode subir e ficar lá perto de Hashem, como Moshe Rabenu. É isso, é isso o motivo, porque Moshe Rabenu está escrito na Torá tantas vezes. Vem Moshe Rabenu e fala para Hashem: O povo sentiu o castigo, estão sentindo mal, estão sentindo longe, estão sentindo mal, já recebeu um castigo. Mas agora chegou o momento de conserto. E muitas vezes essa sensação do mal, de sentir mal, se ela vai demorar mais, isso que vai levar a pessoa a não se levantar, ele vai ficar ainda no buraco. e não vai se levantar, não vai pegar um caminho novo. Ele precisa de uma ajuda. Ele precisa que a Shem dê uma esperança para ele que ele consegue sair do buraco onde ele está. Precisa dessa ajuda. E é aí que ele vai sair e vai se levantar. É isso mesmo, todo o motivo que a Shem escreveu no o, o Moshe dentro da Torá. Fala, Moshe Rabbeinu, eles pecaram, já receberam um castigo, mas agora... Tissarra, Tatam, por favor. Faz esse pecado um pouco mais leve. Tira nas costas deles esse cargo. Está muito pesado. Ajuda eles, terem uma esperança. Que eles podem chegar lá, de ba do baixo para cima. isso pode mudar totalmente a vida. E, e sabe por que você precisa fazer? Porque exatamente isso é o motivo que você me escreveu na Torá tantas vezes. E para fazer isso? Se você não vai fazer isso, não vai ajudar uma pessoa que está lá embaixo para chegar para cima, se não existe esse conceito que uma pessoa que cresceu na casa de parou pode chegar a falar com o Hashem? Então por que você precisa me escrever? Na Torah, me tira. Tira o meu nome da Torah. É isso que fala Moshe Rabino, para Hashem. Hashem, de uma vez, quando o povo pecou, já sentiu, não precisa dar consequência. De outro lado, Hashem eleva eles, tira esse cargo que eles têm nas costas, faz eles que eles vão ter uma esperança, uma alegria, uma fé, que eles têm uma alma uma alma tão sagrada que vai fazer eles de sair desse buraco, faz eles acreditar nisso, aí vai dar tudo certo. Que isso, isso é o motivo que você escreveu na Torá de acreditar, que cada judeu é judeu, onde que ele está, onde que ele fica, ele consegue, como Moshe Rabbeinu, se elevar e ser mais alto, e é assim de sair dos vícios, de sair dos buracos, de sair dos próprios consequências que ele fez sobre ele, aí de sair, de ser livre, mas saudável, conectado com a com os mitzvot. Shabbat Shalom.